Para dar um rolé, sai, senta, tira umas fotos, troca uma ideia sobre fotografia, os que entendem ensinam para os que não sabem nada, os que não sabem nada aprendem. A gente troca um pedal sobre bike, sobre a cidade, sobre o caos urbano, sobre o trânsito. E depois senta num bar, toma um refrigerante, uma cerveja, come uma coisa e resenha, véio. É isso aí, o pedal da e Muito amor no coração. é bacana que é o primeiro pedal que eu vi aqui em BH que... Coloca o ciclista numa relação de, de, de ver a cidade e, e registrar ela tá? na caixa preta. É... bacana por ser noturno, gente fazer umas fotografias tá? talvez um pouco fora do, do contexto comum, fazer algumas experiências. Ah, é mais uma oportunidade de juntar o pessoal do modal de bicicleta, uma discussão mais crítica sobre a política pública. É, é isso. Aí. Porque é a coisa gostosa que eu digo que em Itália não sucede, só em Brasília. O que é? é gostoso? O que é belo? Que madruga? Madruga é seu mandói, sou madruga, não? Certo. Por quê? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você é muito bom, pedalar tá e tudo mais, tudo muito jóia. Olha, o Rio é maravilhoso. Mas Belo Horizonte tem seu valor também. E é a primeira vez aqui no pedal? Não, já faz três meses que eu tô pedalando com vocês aqui. E principalmente hoje, que lua cheia. Oh, não tem, é dia maravilhoso, é madrugada, é tudo a ver com a gente. Tá certo, não é? É, madrugada é uma criança, cara. Coisa que é importante, que acho que sempre rola o pedal da madruga. Humildade. O cara vai curtir a lua é, e curtir o pedal aí a galera. Tá certo, bem-vindo finalmente. Finalmente consegui vir. <risos> Manda um alô o pedal da madruga, hein, mano? Alô, pedal da madruga. Por que o pedal da madrugada? Sexta sim e sexta não. Por que o pedal da madruga? Mano? Pra tirar umas fotos, curtir a cidade à noite. Olha começou.